Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouviste também. Ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, tudo o que for além disso vem do maligno.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 e nos lembra a primeira leitura. Você tem diante de si a vida e a morte. O bem e o mal. E você pode escolher. Existe até uma canção que diz isso. Temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Deus a respeita. Mas... Mesmo fazendo uma escolha contrária àquilo que Ele nos orienta, Ele não vai deixar de nos amar. Contudo, não haverá como Ele nos proteger, se nós fizermos uma escolha diferente daquela que Ele nos transmite. Os mandamentos são um caminho oferecido pelo Senhor, que apresenta sim muitos nãos. Não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, não matarás. Por que tanto não? Alguém pode dizer, tentando, não é, se libertar de tudo isso. Justamente porque o ser humano precisa de limites para viver a verdadeira liberdade. Você que é pai e mãe sabe, da importância do não Claro que de uma forma justa e sensata O não sábio esconde por trás dele um sim Então por trás do não adulterarás está um seja fiel Por trás de não levantarás falso testemunho Seja verdadeiro por trás de não matarás, conserve a vida. É assim que o Senhor nos conduz. Na primeira leitura nós vemos que os mandamentos do Senhor nos são apresentados. E quando o Senhor transmite estes aos seus, ao povo de Israel, a quem Ele se revelou por primeiro, as pessoas se esforçavam por viver tudo isso. Caíam e retomavam o caminho, recomeçando. Eram infiéis, mas logo, ao ouvir o Senhor novamente, voltavam a segui-lo, começavam de novo. A grande questão é que, com o passar do tempo, muitas pessoas se acostumaram com a lei e passaram a fazer dela um código. Um conjunto de normas a ser cumprido de forma exterior, como preceitos desconectados da vida. E muitos até mesmo pensavam que estavam sendo justos ao cumprir rigorosamente aqueles preceitos. Mas por trás daquilo que parecia um rigor, havia uma superficialidade. E em muitos casos o rigorismo traz isso. Pessoas que podem talvez se ater a detalhes minuciosos e se esquecer do mais importante, da essência. Pessoas que talvez façam as coisas até perfeitamente de forma externa mas não trabalham o interior, de onde brota todas as coisas. Pode existir algumas casas cuja fachada é muito bonita e moderna, mas por vezes até tão fechada que você não consegue ver como são as outras partes, os outros cômodos da casa. E talvez lá atrás ainda haja coisas por terminar, mas a fachada é apresentável. Os fariseus e mestres da lei viviam assim. Sob a lei de uma forma como que numa fachada. Mas viviam a lei de forma incompleta. E é por isso que Jesus, hoje, ele retoma a lei, porque Jesus não veio destruir a lei. Ele veio dar pleno cumprimento. Ele veio mostrar como se deve realizar. Realmente a lei. E Jesus diz, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus, porque era fachada. E Jesus então nos apresenta alguns pontos da lei. E ele sempre vai usar esta dinâmica, vós ouvistes isso. Eu, porém, vos digo, ele não está anulando o que foi dito, mas ele está esclarecendo aquilo que o Senhor realmente espera de nós através da lei. Vós ouvistes: não matarás. O aborto é uma forma de matar. Ainda que hoje se use outras expressões como... Interrupção da gravidez, saúde da mulher, é sim a morte de um ser indefeso. Ainda que sejam em condições muito difíceis, como nós encontramos em muitos casos delicados, não deixa de ser uma vida. Não é um pedaço da mulher, é um ser. E defendemos a vida dessa forma. No entanto, Seria incompleto se nós nos levantássemos contra o aborto E não disséssemos nada contra Outras formas de tirar a vida A pena de morte Eutanásia Ou até mesmo a maneira como se fala Tão banalizada, não é? Que se deve eliminar e matar as pessoas Não Há como viver a lei verdadeiramente, se eu escolho quem deve viver e quem eu acho que tem sim que morrer. O suicídio. Em muitos casos, a pessoa não quer propriamente tirar a sua vida, existe um instinto de sobrevivência muito forte, ela quer tirar a dor, mas tudo isso se confunde quando a pessoa está abalada emocionalmente, Portanto, o mandamento hoje nos afirma, não matarás nenhuma espécie de morte. E Jesus vai dizer mais, se você se encoleriza contra o teu irmão, você será réu em juízo, porque palavras matam, palavras de desamor, de desprezo. Ou até de ressentimento, que voltam, quando acontece algum erro no passado, daí alguém fica trazendo toda vez aquilo e jogando na cara, e basta alguma coisa e já traz aquilo de volta. Isso mata ou não mata o um relacionamento? Quando nós falamos uma coisa sem pensar, isso pode ou não pode matar a motivação de uma pessoa? Mas existem também outras formas de matar que são muito cruéis, que não é apenas tirar a vida de alguém fisicamente falando. A calúnia, as meias verdades que são ditas, que às vezes se transformam em grandes mentiras. E quando se faz algum comentário do tipo, e até mesmo esteja a pessoa certa ou não, né? Comentários assim muito cruéis e como nós temos hoje as redes sociais, que as pessoas disparam na hora da raiva e depois se arrependem. Ou, às vezes, não se arrependem, não é? Também. E não tem ideia da proporção, da dimensão e somente quem é atingido sabe o quanto isso realmente devasta a vida de alguém. É nessa hora que nós vemos realmente o quanto se pode matar alguém com palavras. E é por isso que Jesus nos chama a atenção para isso. Senão, eu vou dizer assim, bom, padre, vou confessar o quê? Nunca matei, nunca roubei, não é? E normalmente algumas pessoas que vêm a uma confissão falando de forma superficial, desta forma, daí eu faço questão de perguntar, ah, tá, então você espancou a sua mãe. Ah, você fez isso, coisas que eu não vou dizer agora, né? Não, não fiz nada disso. Ah, então não foi só matou no robô, né? Você, você falou de alguém também, certamente. Não se trata de jogar né, na cara o pecado, mas justamente de ir mais fundo na consciência. Às vezes o rigorismo é muito superficial, porque fica simplesmente em algumas normas, se escondendo atrás de um conjunto de códigos de de comportamento, não é? Quando na verdade Jesus é muito mais exigente, porque Jesus vai para o interior. Então Jesus vai para a fonte de onde jorra a nossa liberdade, as nossas escolhas, que é o coração. Não é simplesmente o que eu fiz, não é? Mas é o que eu deixei nascer primeiramente dentro de mim, como pensamento, como palavra, e que pode se tornar... Uma atitude, tudo começa assim E o Senhor continua nos dizendo que a lei nos diz Não cometerás adultério E no tempo de Jesus o divórcio havia sido banalizado E nos nossos tempos podemos dizer que muitos casos sim também Embora haja muitas histórias dolorosas e espinhosas, e nós não vamos entrar nesse ponto. Mas no tempo de Jesus, alguns se pautando na lei de Deus, dispensavam as suas esposas quando elas não acertavam na comida, acreditem. Numa num, num, cultura extremamente machista, quando a mulher não satisfazia o seu esposo, então, muitos se utilizavam da lei de Deus, não que a lei de Deus dissesse isso, mas se utilizavam da lei para dispensar as suas esposas. E Jesus vai dizer, a palavra diz, não cometerás adultério, não é que depois pode desinvocar também um divórcio. Jesus vai mais fundo ao dizer que, quem olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já pecou no seu coração, portanto não basta dizer assim, não, mas eu nunca fui infiel a minha esposa, eu nunca traí o meu esposo. E às vezes algumas pessoas podem dizer isso até mesmo com a boca cheia. Jesus nos convida a ir mais fundo, ele diz, se eu permito que o meu olhar se desvie daquela pessoa que eu assumi, que eu abracei com fidelidade, se eu vou dando asas à minha imaginação, eu já estou permitindo a infidelidade entrando ali. Se eu permito que algumas coisas entrem pelos meus olhos, através do celular, ou seja, de como for que me distanciam não é, daquela pessoa a quem eu devo realmente a fidelidade, eu já estou permitindo que esta infidelidade se infiltre. Se eu dou espaço para algumas conversas, mas não aconteceu nada, foi só virtual, não é? Eu já estou permitindo que o amor vá sendo minado. A relação, aliás, o amor não, porque o amor é verdadeiro, né? mas a relação vai sendo, vai sendo minada e o amor vai sendo negligenciado. É por isso que Jesus hoje nos fala que é preciso também evitar toda a maneira que leva uma pessoa a não ser fiel. E veja só, não basta apenas enxergar a infidelidade como não fazer alguma coisa. Não tive um caso extraconjugal, não aconteceu aquilo com outra pessoa. A fidelidade não é só o que se deixa de fazer, é o que se faz eu diria também que a fidelidade não é, está naquilo que se faz também. Nossa, mas como assim, padre? Agora eu não entendi. Quando alguém, não apenas do plano sexual, não é? Da sexualidade, mas quando alguém não acolhe o outro na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, será que está sendo fiel a essa pessoa? Quando naquele momento em que ela mais precisa de mim, eu não estou sendo realmente presente, será que eu estou sendo fiel? Nesse caso, não basta dizer, eu nunca traí essa pessoa. Nesse caso, eu não estou vivendo de fato a fidelidade de forma integral e completa. Jesus nos diz por fim, no terceiro ponto, a lei diz, ouvistes, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Quem é verdadeiro não precisa jurar pelo céu nem pela terra, nem por aquilo que há de mais sagrado, nem pela Santa Mãe, nem se um raio cair na minha cabeça, basta a minha Palavra. Mas se as pessoas não acreditarem em mim, se você está sendo verdadeiro, então sustente esta palavra. Jesus realmente nos mostra que não basta apenas a gente falar com o um ar religioso, usando-se às vezes de palavras, não é? de fundo religioso, se nós não estamos sendo de fato verdadeiros, daí a gente vai também instrumentalizar o nome de Deus É preciso ser alguém certo e correto naquilo que se fala E assim nós estamos realmente mantendo a nossa palavra Quando nós somos o primeiro a ouvir E todas as vezes que eu prego aqui, sei que sou o primeiro E depois de sair daqui, ouço também a humilha e naquele momento é hora de digerir para mim o que a palavra diz e ressoa através de mim por meio desta pregação. Irmãos e irmãs, se é do coração que brota o assassinato, a infidelidade e também as meias verdades, tão enganosas é do coração humano que brota a verdadeira fidelidade que é o compromisso com o outro, que é o amor que se renova, que se deixa restaurar, é o amor que supera. É do coração que surge o desejo por conservar a vida, por manter aquilo que é dádiva de Deus. É do coração humano que brota o desejo de ser verdadeiro e viver na verdade que nós, amados irmãos, não façamos da lei de Deus uma forma simplesmente de nós nos sentirmos melhores ou superiores aos outros, mas pessoas que se relacionam com Deus e por isso vivem melhor, porque estão debaixo da sua orientação, que sempre nos guia. Creio em Deus Pai, todo poderoso.